ensinar vocês a tipo colocar as coisas aqui no youtube tipo colocar esses canais aqui essas coisas primeiramente vou entrar em outro canal aqui vou entrar em outro canal aqui rapidão vou entrar uma conta que eu não tenho nada no meu outro canal aqui né pronto ó entrei aqui não não é esse treino errado calma uh, um, cadê cadê cadê esse aqui ó se foi. foi pronto no outro canal dragitos e mano ó vamos ver aqui ó a gente vai vir em personalização aí aqui ó trailer do canal para não inscritos se adiciona e coloca alguns dos seus vídeos sei lá, coloca, coloca esse daqui, aqui você coloca qualquer outro vídeo aqui para inscrito eu vou colocar o mesmo, fica aqui em cima para publicar e para adicionar esses canais aqui, eu vou remover isso aqui, ó você vem aqui em adicionar a sessão, canais em destaque aí pesquisa o canal que você quiser, no meu caso, eu vou pesquisar o meu né Ah não, aqui é o título. Meu canal Games. Aqui eu vou precisar. Nossa, mano, não funciona, mano. não tá funcionando direito, velho. Não. Aqui. Ó, no meu caso eu já tinha isso daqui. Então eu vou remover essa seção publica de novo hum, aí agora você vai em branding aqui mano aqui vai ser tipo sei lá o seu negócio do canal entendeu então você pode vir aqui no google e pesquisar sei lá naruto, branding e youtube Você escolhe aqui uma foto, não precisa ser de Naruto, pode ser de qualquer coisa, só que tem que caber ali. Então, mano, eu vou pegar essa imagem do Naruto aqui e vou salvar. Salvei, agora eu vou vir aqui enviar. Já peguei, É, não tinha esse tamanho, então não Deixa Aqui ó, a gente pode escolher um negócio pra ficar ali ó, no cantinho do vídeo Eu vou escolher esse Naruto aqui que eu já tinha pego Eu vou colocar todo o vídeo É, porque é uma marca de água do vídeo, então eu vou deixar todo o vídeo Eu vou tentar pegar esse daqui, velho Vou tentar pegar esse daqui pra colocar a imagem do banner Que droga, cara É isso, um bagulho da quadro 4.000 foi, né? O bagulho da quadro 4.000, gente, que não, só quem viu o vídeo do meu pai sabe. Pronto. Exibam em todos os dispositivos, exibam em computadores, exibam em interfaces. Tá, vou deixar pronto. Ficou ruim, mas é só pra exemplo, tá ligado? tiver informações básicas aqui a gente pode mudar o nome e a descrição do canal aqui a gente pode aqui tem o link do canal aqui tem mais link que você pode colocar nos espectadores ah, aqui link no banner não ó oh, então gente Ué, tem aqui ah não não, exclui, eu não quero isso Vou publicar as coisas Agora, gente hum, Aqui tem os comentários Não E, boa Publicou Agora a gente vem aqui em comentários Aqui é os comentários que a gente tem nos vídeos, né A gente pode responder, comentários aqui E eu até já vi como opção, ó De não responder Cadê? Ó, aqui em vez de publicados tinha não podia, mas aqui eu tirei, entendeu? Playlists, conteúdo. Aqui você pode ver as coisas, entendeu? Pode ver as coisas aqui, ó. As coisas aqui. E pode ver se seus tem direitos autorais, essas coisas. Eu recomendo você ficar de olho para ver se seu vídeo não tem direitos autorais. Seu vídeo tira de direitos autorais, ó Esse aqui tem direitos autorais Os dois Os três Mas é que esses vídeos tem direitos autorais Mas eu não ligo Porque esse canal aqui não é o meu principal Ele é só um outro canal de intro E tipo, dá uma passada nesse canal aqui Comenta nos vídeos alguma intro que eu posso fazer Com o nome de uma pessoa Aí, mano É, É isso eu comento, eu faço uma intro e, Inclusive eu vou ensinar também Vocês a Fazer uma intro agora né? Vou ensinar vocês a fazer uma intro Ó Eu venho aqui vou Pesquisar panzoid. Manzoide Vai no primeiro link Esse é um site que faz intro Vou pegar por exemplo Essa daqui Bom, não vai ser, eu não vou colocar pra rodar a intro, né? Porque ela pode ter dias autorais, no vídeo pode... Se ferrar. então... Ó, aqui tem um bagulho muito estranho, né? Calma, que eu tenho que ver se vai sair só, mano. Vou rodar sem som aqui A intro parece ser meio chata Né, mano? Ah, aqui tem Só um escrito name, mas se a gente clica É porque aqui a gente tá na, no bagulho de depuração Mas se a gente clicar nesse olhinho A gente vai ver como vai ser a intro quando a gente baixar Deixa eu voltar pro começo, e Agora começa Ó, fica mais legal, né? <risos> Esse é o jeito que a gente, que a gente vai ter a Intel quando ela baixar Então pra, pra editar a gente vem aqui nessa caixinha E procura grupo texto Aqui ó texto name Em vez de name Eu vou colocar Renato Que... Eu que tô gravando o vídeo Então vai ser Renato Bom Tem outras vezes que é bem mais chato esse bagulho de, de texto. É, tem uns bagulho que é bem machado esse negócio de texto, tá? E eu já sei, eu acho que tem alguma intro aqui que tem mais intro que não é só colocar texto Renato. Essas coisas, é colocar. Tem vários grupos de texto com cada letra. Então é isso mano, tem que colocar muito, muito negócio, velho Tem que procurar todos os negócios de texto Texte, texte, texte Todos os negócios de texto e se tiver tipo, ou se tiver assim, escrito name Aí tiver vários caixinhas de texto Com N, N, N, aí depois tiver o A, depois M e E não tudo juntinho, separado por letra, você vai ter que colocar cada letra, mano e o ruim é que se não, não for grande você vai ter que colocar a letra junto e vai ter que editar aqui, você vai ter que mover pro lado, mano então o que eu fiz? eu fiz eu fiz caca aqui no bagulho eu fiz caca, mas vamos ver como é que ficou agora ó, ó, ó Oh, ficou melhor, né? melhor com o meu nome E gente, então é isso, mano Sempre que você for ver uma intro Vê com esse olhinho aqui ativo, mano Não precisa sensual, Eu só coloquei sensacional pra não ter, né? É, os direitos, não é, né? Os direitos E aqui você vem pra baixar Eu não vou baixar por... Não é, eu vou baixar assim, mano Você dessa intro eu vou postar no meu canal de intros talvez eu não coloquei nenhum vídeo hein, então passa lá pra ver ué, aqui tem outras intros mano, tem umas intros muito top aqui, velho só que... ah, velho, eu, eu, acho, eu tinha achado uma intro muito top, mano um dia, tava navegando aqui eu tinha uma intro muito top só que ela tinha direitos autorais, eu falei... Eu queria uma rita sem direitos autorais top, mano. Essa aqui eu não sei se tem direitos autorais. Tô ferrado. Se esse vocês são, são, saiu no meu vídeo. Se vocês são, tipo, é direitos autorais, eu vou tomar direitos autorais. Então, ferro. Bom, é... Então, foi isso. E outro dentro desse tipo assim... Bom, mano, tem uma dentro muito da hora aqui na panzoide, então... Eu acho que nem preciso deixar o link na descrição, porque é muito fácil de pesquisar Panzoid né, gente? na é, ó, não precisa deixar... Ah, essa bu... essa... essa é insane blue então é muito pica, mano. Eu já, já vi ela, é muito boa, é muito boa. Eu fiz essa... eu usei essa dentro no negócio aqui, ó. Primeiro vídeo no meu canal, mano Ó oh. Hum, bom esse ainda aqui eu sei que tem direito autorais Porque meu vídeo ficou com direitos autorais Olha isso, mano Ah, que muito boa Nossa Que muito boa, mano Ah eu, amei, eu amo aquela Intra Só que ela tem direitos autorais Ah, velho é... é, eu acho que é meio difícil achar uma Intra sem direitos autorais por aqui Ó, essa daqui eu usei pro meu canal E pelo que eu tô vendo aqui Não tem direitos autorais Então eu vou poder mostrar o vídeo Não é azul, é laranja Mas tem várias cores Tem laranja, rosa, vermelha Pronto, a gente clica aqui e... O problema é que é muito alto esse som mano, é muito alto velho, namorar É muito alto Mas é muito da hora mano Oh, gostei da laranja velho Eu gostei desse negócio, já baixou aqui? Ó, oh, você clica em download your video e lembrando como é que é, como é pelo Google dá para você baixar em qualquer lugar bom oh, vou abrir aqui Ih, meu Deus é... bom e esse é o resultado da intro é ela tava mais leve no programa ela tava mais leve no programa Eu não sei por quê, velho ela tava mais leve aqui ó Ó, oh, ela tava tá mais legal aqui, velho. Ela tá mais leve. Parece que depois que baixou, ela ficou como se tivesse mais pesado. Entendeu? Mas eu não sei o porquê. Se alguém sabe o porquê, me explica. E bom, agora eu vou entrar no aplicativo de edição para ensinar vocês a a, né? a ah, editar bom vou colocar esse próprio vídeo mesmo então bora lá bom ah, deixa eu abrir aqui o aplicativo de edição né para ensinar vocês a editar eu estou usando o um, o um, um corel né o um coro vou estar usando o corel aqui que é isso mano ah, sai. Get started! Hum, mais um projeto! Sai daqui, cara! Pronto! Aqui tem alguns vídeos já, porque eu usei pra fazer um vídeo do canal do meu pai, né? Eu vou adicionar um vídeo. Que no caso é o um vídeo, é a intro. É a ah, mentira, velho! Uh, o programa é meio chato, a gente vai ter que vir aqui mudar download. Tá, oito, oito, oito. Tá, e os vídeos? Ferrou. Ferrou. Não, não ferrou, não. Esqueci que eu tenho um bagulho que converte vídeo. Eu tenho um aplicativo que converte vídeo. fazer o vídeo converter? Na hora de trabalhar não tem nem um pouquinho de coisa, né, gente? Não recorde, não vídeo converter. Isso boa, mano. Ainda bem que meu pai comprou isso aqui. Velho, aí. aí abriu. Obrigado, Jesus. Ai meu pai comprou esse daqui, velho? Ah Tá, agora eu tenho que saber Qual que é o vídeo, né, mano? Tá, então Deixa eu vir aqui no negócio, E ver qual que é o vídeo, mano Não é esse Não é esse, esse aqui é o vídeo que eu dei Pro meu canal, pro Fênix Sim, eu gravei um vídeo fazendo isso isso não era um tema de um vídeo, mas eu aproveitei, né? <risos> e eu vou deletar o vídeo que eu dei no meu canal pro Fênix, porque isso já faz muito tempo. Então... O que que é esse vídeo... Ué? Um vídeo em tela preta que não tem nada. Tá, eu não entendi o que acabou de acontecer aqui. Tá, vou arrastar um arquivo aqui. Ah, mentira! Vou colocar aqui pra. Né? Eu não tenho as telas, gente. Então, infelizmente. Que? Tá, não vou ativar esse negócio. Nem sei o que eu tô fazendo galera ah, como que um bagulho de 264 mega vai virar 25 mega tá pelo menos vai virar mp4 volume baixo não ah não não importa se o volume vai tá baixo né não aplica não aplica não importa se o volume vai estar baixo porque sei que o volume vai estar tá alto, mano. Não é possível. Não é possível. É, tá, tá. É que é um vídeo de 3 minutos. 13 minutos. Por que, que não aparece? Ué, ué. Sei lá, mano. O áudio tava sendo baixo aqui, provavelmente, mas tá tudo bem, mano. Eu posso aumentar o vídeo na edição depois. E pelo que parece, a... Ah, ai! Por que? Por que você fez esse solo? Parabéns, mano. Parabéns. Parabéns. Graças a você, eu tenho muita chance de tomar direito. Eu tô rápido. E do nada, fechou o coreo. É, gente, fechou meu aplicativo de edição aqui. Do nada, velho. Não é sério, mano. Do nada. Que chatice, mano. Quando merda, não quero saber. Pronto. Chatice, chega, mano. Bom projeto. Deleta. Ó, oh, essa aqui, nossa, essa intro ficou muito, muito boa. Só que eu não sei se ela tem direitos autorais, eu não vi o vídeo do meu pai. É, por isso que eu não vou mostrar ela aqui, tá? Adicionar arquivos. pegar o vídeo, MP4. sol velho o vídeo virou voz você tem MP4 MP4 não não tudo bem tudo bem Fazer o seguinte, então o aplicativo de medo. O caramba, eu não sei escrever também. Teclado, não dando falha. Velho, é isso. É o que sim, caramba. Pegou hum. preto. Comprei... Ficou preto. Não é isso? Nossa, mano, que droga, velho. Agora o vídeo vem parar aqui, né? É isso. Então, bom, aí a gente só move o vídeo um pouquinho pra cá. E coloca a intro aqui atrás do vídeo. E daí, pronto. É, agora, pra aumentar o volume, mano. Amor, mano, deixa eu. Vou pra trás, vou mais pra frente, ó. Pronto, aqui, ó. A gente pode vir aqui em áudio. Ajuste volume. É só aumentar, mano. É só aumentar. Vamos ver. Tá muito baixo ainda, tá muito baixo Vou colocar 200 Bum. Mais ou menos Mais ou menos, mais ah, ou menos tá Ok Bom, é gente isso, foi isso É isso, mano O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostar, deixa o seu like Se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilhe esse vídeo com seus amigos E tchau